January the 8th, Pedro! Você pode se apresentar? Bem, meu nome é Pedro. É... O nome completo: é Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni Grossi. O Ribeiro de Oliveira vem para o par de mãe, Franzoni pai e o Grossi é do meu sogro. A história é dos nomes do Brasil. Pois é, vamos falar sobre a cultura, é um nome fantástico, mas, mas aí... Uh, January the 8, Pedro, quem é você? O que você faz na vida? Quem é você? O que você faz da vida? É, é, é você, faz da vida? É, a minha vida é a busca de um, de um propósito espiritual. É, é, é entender o que é a vida eterna. É, a gente assume diversos papéis né, aqui nesse mundo. É, eu exerço o papel de pai, o papel né, de marido, de profissional, e trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, com a questão ambiental em área urbana. É, e uma das coisas que o que a gente busca é uma, uma alimentação porque você é, preocupar com o meio ambiente externo sem se preocupar com o ambiente interno é uma incoerência. Né? Então, é interessante a gente pensar que é, talvez, em primeiro lugar, a gente precise estar é, tá cuidando do nosso ambiente interior. Tanto né, é, no que a gente pensa, o que a gente faz internamente, e a alimentação. A alimentação é um ponto importante. Porque aí já tem dois viés, porque além daquilo que você come é um alimento saudável, natural, que vai fazer bem para você, é, você também, ao ser consumidor, você está fazendo parte de uma cadeia produtiva. E se você faz parte de uma cadeia produtiva que é, auxilia o meio ambiente, né, no caso da agricultura, da agrofloresta, permacultura, agricultura sintrópica, agricultura biodinâmica, é, são né, técnicas que buscam uma harmonia com, com o meio ambiente, é, é, que buscam uma, uma harmonia com, com o meio ambiente. Então, é, além de estar fazendo bem para o seu ambiente interior, você vai estar contribuindo também para o meio ambiente externo. Muito bom. Falamos um pouquinho sobre a, a, o meio ambiente aqui no Brasil, aqui em Misericórdia, aqui em Horizonte. Não precisa tocar todos os assuntos, mas... Quais são uh, os ameaçamentos uh, que precisa ser feita? Como que a Agrofloresta pode ajudar com isso? É, a gente está aqui agora na Praça Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, do município de Belo Horizonte, que é a Minas Gerais, no Brasil. Então é, Minas Gerais tem esse nome. É, justamente por causa das minas, né, do minério. Então aqui a gente tem muita mineração, tem uma, uma economia muito voltada para mineração e, e tem também é, a agricultura de monocultura, né, plantio de soja para alimento de gado, tem o agronegócio forte com, com as monoculturas e com o é, para a, a produção de carne. E agora você ainda tem áreas que são preservadas e tem uma grande população que, que tem, a, na, sua maior, na sua maior parte, a alimentação garantida pela agricultura familiar. E então, é, é de suma importância para a, a preservação das áreas que a agricultura familiar persista e que é, cada vez mais encontre é, as técnicas é, de, de, de uma relação com, com os ambientes naturais, como é a agrofloresta, é, né, a agricultura sintrópica, a biodinâmica, a permacultura. Inclusive, Minas Gerais já tem um mapeamento feito pela Fundação Biodiversitas que identificou é, potenciais áreas de corredores ecológicos para interligação de áreas preservadas. Minas Gerais contém alguns parques estaduais, é, até áreas municipais preservadas. Então, é, a, a agricultura, nesse sentido, ela, ela pode vir para auxiliar na regeneração de áreas. Não só para fabricação de alimentos, como também para recuperação de áreas é, degradadas. É, é, áreas em que você tem um potencial de corredor ecológico. Então, é, então tem um, um panorama interessante. E daí surgem é, os CSAs. É, que são é, é, modelos de, de produção de alimento e consumo de alimento é, que tem uma base super interessante que é, é CSA significa comunidade que sustenta a agricultura é, então basicamente funciona assim, é, um agricultor é, um pessoal habita uma terra e planta da produção né, existem é, coprodutores a gente não chama de consumidores porque é, as pessoas que, que que consomem o alimento também tem uma uma corresponsabilidade pela produção é, essas pessoas elas é, combinam com o agricultor um valor mensal que vai é, subsidiar o agricultor tanto em relação a custo que ele tem para plantar como a sua própria sobrevivência ali no campo. Então, é, é, do que é produzido, são preparadas cestas que são entregues é, semanalmente, três vezes por semana, a combinar. E existe um, um princípio muito importante, que é o princípio da solidariedade, da fraternidade, porque o que move não é uma relação financeira, ou seja, os produtos custam tanto, a cesta vem com tanto e paga-se tanto. Não, não é isso. É, na verdade, é, estima-se que, que, uma, que uma produção ocorra, e essa produção, ela é entregue na totalidade para os coprodutores É, é claro que tem uma, uma relação de preço é, justa. Né? Geralmente sai mais barato do que você ir no supermercado e comprar um produto orgânico. É, e tem também a questão da, dos alimentos que são produzidos na época. Então, os alimentos que, que, que vêm na cesta são alimentos que são... São produzidos naquela época do ano. Então, é, é, se a produção der em abundância, a cesta vem cheia. Se acontecer um problema, muita chuva, infestação, uma coisa não prevista, a cesta pode vir com menor quantidade. É, os coprodutores têm a responsabilidade em buscar os alimentos, também de, de, de participar da produção participar da, é, da produção é, dos alimentos, ou seja, aquela relação é, que você tem orgânica com aquilo que você come, importante você saber a terra, da onde vem aquilo que você está comendo, isso é, é, uma, é uma questão que, que vem sendo perdida há, há muitos anos, né? nesse, aqui ó, esse aqui é o, é o agricultor. É o Daniel, o CSA, que eu estou falando de maneira geral, existe um onde a gente é, participa, que é a Confraria da Horta. Né? É... Então, o que eu estava dizendo da importância de você saber aonde o alimento é produzido, é, é, você ter essa relação vital com a terra, você conhecer as mãos de quem está plantando esse alimento. Tudo isso é, é, é uma. É, é, é, muito provavelmente já, já existem estudos científicos sobre isso, mas vão haver cada vez mais estudos científicos que vão demonstrar a, a, a importância é, é, é verdadeira. Né? Porque não adianta só a gente ficar falando aqui em energia. Em, em, em coisa boa, porque é, hoje a gente tem uma ciência que é capaz de, de provar as coisas. Então, então é, é, é, eu estou falando aqui sem conhecer, mas imagino que já devam ter estudos científicos que já demonstram a importância é, da, da, da relação com o alimento. Eu estou lembrando aqui, assisti uma reportagem é, em que no Japão, Pesquisadores é, japoneses provaram que o contato do homem com a natureza faz com que é, o, é, as, células, é, as células humanas é, ocorre uma potencialização da, da, dos mecanismos de defesa do corpo humano. Então, estar presente à natureza é uma coisa que faz bem provado cientificamente. Então, no Japão, você vai num médico, ele te receita, em vez de te dar um remédio, te dá uma receita para você ir passar um tanto tempo numa floresta certificada. Então, da mesma forma, um alimento que você come, é, que é plantado é, das mãos de pessoas em que você tem uma boa relação, de amizade, de fraternidade, com técnicas que visam a preservação ambiental, a não utilização, de, de agrotóxicos de químicos ofensivos é, tudo isso é numa relação de grupo que que visa uma uma uma uma, um, uma cooperativa entre as pessoas né o que a gente